E hey aí, Aqui é disso aquela uma cena da English Experience com mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês. E aí, talvez tenha muito tempo que você não conversa com seu amigo, com sua amiga, e você fala para ela assim, ah, bora manter contato. Como é que eu falo manter contato in em inglês? Gente, a expressão correta é to keep in touch, to keep in touch.